Boa noite! Quem aí de casa já teve a emoção de estar a mais de 100 por hora? E se essa corrida for numa estrada de terra sem asfalto? O Globo Repórter pegou uma carona com os aventureiros do Rally dos Sertões. Eles estão comemorando 30 anos de prova e vão cortar o Brasil do Sul ao Norte. São paisagens deslumbrantes e surpreendentes, como as praias amazônicas de Salinópolis. Olha, desafio até para quem desenha o percurso. Será que o que está na planilha bate com o percurso real? E nesse rali não tem só motor e poeira não, os participantes levam atendimento médico gratuito e educação aos cantos mais remotos do nosso país. Saúde e alegria do corpo e alegria e saúde da alma. Aperte o cinto, nossa jornada vai começar. Falta pouco. Vem aí mais um Rali dos Sertões. O maior deles, em comemoração aos 30 anos da prova. Meu Deus, era moto demais. Muita moto, muito jipe. A vida da gente é um grande raliço. Além da velocidade, das estradas de terra, da emoção da corrida, o rali se conecta com todas as cidades por onde passa. Você tem que levar encantamento. Educação é encantamento. 200 carros, motos e outros veículos largam em Foz do Iguaçu, cenário do maior conjunto de quedas d'água do mundo. Do Paraná seguem para São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins, Piauí, Maranhão e finalmente Pará, com a chegada em Salinópolis. Quando chegarem aqui, a essa praia paradisíaca no litoral amazônico, os aventureiros do Rally terão percorrido 7.216 quilômetros. É muito chão. Eles sempre chegam exaustos, mas com aquela sensação boa do dever cumprido. Mas não vamos atropelar os fatos. Muita coisa acontece nesse trajeto. Um mês antes, a organização do evento passa pelas estradas para verificar as condições do trajeto e se algo precisa ser modificado. É literalmente o reconhecimento do terreno. Paraguai tá aí, o Rio tá aqui. Os trechos são cronometrados para estimar quando os competidores vão passar em cada cidade. Que tal uma carona com a galera que organiza o maior rally do mundo? No volante está o homem que cria cada curva. Autor do mapa que leva a linha de chegada, Mas quem é ele? A decoração da casa de Sax não deixa dúvida do fascínio pelo automobilismo. Ele já perdeu as contas de quantas provas de moto participou. No Rally dos Sertões, estreou como um navegador e registrou o momento ao lado do Mascotinho, que hoje tem 26 anos. O Cadu tinha um ano de idade, então aparece ele a primeira vez sentado num carro. Já sentiu o cheirinho, o ronquinho do carro com um ano de idade. Hoje o filho Cadu é navegador e do Du diretor técnico da prova. Então quando você desenha o percurso da prova, quando se pensa na prova, se pensa é, por onde ela vai passar, qual é a região, é isso? É estradas de menores movimentos, estradas até sem movimento nenhum, região inóspita. É o que o pessoal mais gosta e é o que deixa o nível da prova maior. Sem as tecnologias de hoje, imagine como era fazer o traçado da prova há mais de 20 anos. O início de tudo era por um mapa, por um guia rodoviário. Você analisava as cidades, os estados e traçava, riscava no, no lápis. Foi isso o tempo do mapa rodoviário. A modernidade trouxe as imagens de satélite, GPS... Mas para a do sax, nenhuma tecnologia substitui caneta e caderno. Para o Rally dos Sertões desse ano, são 8.800 quadradinhos feitos à mão, com a sinalização do percurso. Nesse trabalho artesanal estão o caminho e a segurança dos pilotos. <música> ou montando uns desenhos num livro padrão, um livro de bordo, onde cada competidor vai receber esse livro, essa planilha, dia a dia. Será que o que está na planilha bate com o percurso real? Para nos mostrar melhor como é essa aventura, nosso produtor Jorge Guiarone passou um dia como navegador. É forte aí adiante. Quem pilota é o Edgar Fabre, ex-competidor, que hoje organiza a prova e também faz a viagem de conferência do percurso. Três lombadas bravas aí. Brava quanto? <risos> Para medir a brabeza, até inventaram uma expressão, cureca. Uma cureca significa que está tudo tranquilo. Duas, atenção, já três curecas é perigo na certa. Agora virada com duas lambadas, hein? Esquerda. Duas corecas, esquerda. Confere. Ai, meu Deus do céu! Tem toda uma dinâmica, né? Tem toda uma convivência. Então, o piloto navegador, realmente, eles precisam... É, é como um casamento, a gente fala, né? Eles precisam estar completamente conectados, né? Contornar as crises. Se é um competidor, tá danado. Tem que ter paciência. Esperar horas até o socorro chegar. A paisagem vai mudando, percurso afora. A seca veio forte esse ano e queimou a plantação. Você encontra áreas tristes, áreas de devastadas, de, de extração de madeira. Mas você vê muita lavoura, muita agricultura chegando forte. Então, vilarejos que, que quando eu passei, anos atrás, não tinha nada. Hoje chega lá, o cara tem uma parabólica. foi assim com esta cidade no Jalapão. Desde a primeira vez que o Rali passou por aqui, no final dos anos 90, muita coisa mudou na vida dos 2.600 moradores de Mateiros. O município não contava com nenhuma estrutura, bem como o posto de gasolina, não tinha naquela época, como tem hoje restaurante também não tinha, hoje tem N posadas hoje o Jalapão é conhecido no estado, no Brasil e mundialmente Só se chega a Mateiros, no Tocantins, fazendo uma viagem difícil por estradas de terra A maior cidade do Jalapão fica a 310 quilômetros de Palmas uma das regiões mais lindas do país cercada por serras de vários tamanhos e com cachoeiras de águas cristalinas. Um paraíso que surpreende. Quem também lembra da passagem do rali é a dona Rosa. Mateiro tremeu, velho. <risos> Aos 61 anos, a moradora de Mateiros é uma senhora simpática, de riso fácil <risos> criou os cinco filhos sozinha trabalhando numa cozinha improvisada no quintal de casa hoje o restaurante oferece cerca de 20 opções de comida tem muita variedade de salada de carne enfim tudo que o aventureiro precisa para encarar esse serradão ele não tem aquela frescura de escolher só o que quer, como é o que tiver. E a gente sente bem, rapaz. É isso que a gente acolhe mais, sabe? Pela simplicidade das pessoas. E ela não alimentava só quem tinha dinheiro pra pagar, não. E as pessoas batiam na porta de madrugada. Dona Rosa, tem comida? Tem não, meu filho? Espera que eu vou fazer. Aí, eu ia fazer a comidinha pra eles, no fogão além, eles vendo fogo, ó, né? É bonita é ali fazer o arroz, fazer o bicho. É então, emocionante falar de onde a gente veio e onde a gente está hoje. Né? É motivo de vitória para minha mãe, para minha família. É... Hoje eu sou empresária, tenho dois irmãos empresários. Minha irmã é estudante, empresária também, empreendedora. E eu tenho um irmão que é vereador. Ninguém é, desviou o caminho um caminho feito com muito cuidado. Dona Rosa contratou seis funcionários, se aposentou. Hoje é a filha que está à frente do restaurante e tem uma cachacinha de Jalapa. Ah, jalapão. Jalapão, jalapão! O Jalapão é cheio de estradas como esta e já está definido. Este é um dos caminhos por onde os competidores do rally vão passar. É uma estrada estreita, cheia de areia, do jeito que os pilotos gostam. E sabe quem foi o primeiro a percorrer esses caminhos? Quando ainda nem havia estradas? O seu Emivaldo, também conhecido como Feivé. A primeira vez que seu Emivaldo veio para o Jalapão foi no início dos anos 80 quando o estado do Tocantins ainda não havia sido criado. Era para ser um passeio, uma aventura por dentro de um Brasil desconhecido. Ele chegou, gostou e acabou adiando a volta. O tempo foi passando e ele esticou a temporada um pouco mais, até que não teve jeito e o seu Emivaldo decidiu nunca mais ir embora. Por que isso? É porque eu encontrei uma namorada, gostei e me casei e daqui eu não, sa não saí mais. Casou-se com a Eusita, nascida numa comunidade quilombola. Além da família que construíram juntos, os dois ajudaram a levar educação aos lugares mais remotos do jalapão. Era bem difícil eu carregava tudo à boa, material escolar, merenda. Eu cheguei a cair do burro nas campinas, porque o burro pulava e eu caía. Dividi um lápis em dois pedaços para poder dar para o aluno. A borracha era de Itu, dividir em quatro. O caderno, eu tirava a folha de cada caderno para dar o aluno fazer aquela, aquela madeira. porque não tinha outro caderno. Muita gente aprendeu a ler e escrever com o senhor? Foi através da pessoa, da, da, própria, da nossa pessoa, eu e a minha esposa. E sem a educação, é, a gente não chega a lugar nenhum. Mostrar para as pessoas que nós não somos boas. Hoje o Emivaldo voltou à escola estadual que ajudou a construir. A biblioteca foi criada com livros doados, muitos pelo pessoal do Rali. Nesta escola municipal que fica na cidade, os alunos foram convocados nas férias por um motivo especial. Olá, sejam bem-vindos em nossa escola. Muito bom ter vocês aqui. Rali dos Sertões, a equipe entrou em contato com a nossa escola, com a Secretaria de Educação, com a proposta de nós estarmos aí realizando um concurso de redação e de artes de desenhos com o objetivo de nós estarmos premiando algumas crianças em um evento do rally. O, que o rally não é apenas né, uma corrida de carros, motos e quadriciclo. Ele também traz benefício às cidades e às pessoas. Marca as pessoas, né? A Stephanie e a Isabela ainda não viram um rally de perto. Usaram a imaginação. Eu imagino. Como seja, tipo, um monte de pessoas com carros velozes. Super velozes? Sim, super rápidos. É, carros enormes, grandes? Sim, muitas motos. As crianças menores desenharam. Quem sabe que a educação é o, o que garante né, o futuro dessa, né, do, do Brasil, então por que não incentivar de uma forma lúdica? e levar um tema diferente aí para essa criançada. Outra escola que já foi beneficiada em outros anos pelo pessoal do Rali é a da comunidade do Mumbuca, um povoado que reúne descendentes de escravizados. Fica a 36 quilômetros de Mateus e é cheio de cultura e tradições. Meu capu, meu capu, dora do que nasceu. Campo Foi meu amor. Na primeira vez que os competidores do Rally passaram por aqui, viram de perto as dificuldades enfrentadas pelos moradores, que tem na arte da confecção de objetos, com o um capim dourado, um de seus principais sustentos. Eu a lembro do Rally do Sertão, ele deu força para nós assim, comprou muito capim dourado. Doou muita coisa para nós, aqui na Mombuca. A Sirlene foi aluna da professora Maria. Hoje é a diretora da escola estadual. O orgulho da comunidade quilombola. A gente percebe que a, o quilombo, né, enxergou a educação como um caminho de transformação. E a gente já tem alunos, é, tem mestrado, né, que está no doutorado. A gente sabe que vai somar, que todo conhecimento que a gente adquire, a gente quer devolver para o quilombo. A educação pode mesmo transformar os caminhos. Nós começamos a desenhar um projeto educacional para fazer a conexão com essas pessoas, mas a gente não queria vir embora e só deixar a poeira lá. A gente queria que a gente fazer alguma coisa e que essa coisa perdurasse. Salve o piloto agora o Rally da Educação. Pilotos foram chamados para incentivar a participação dos estudantes nas 14 cidades do percurso. A partir de amanhã, eles participam de competições com carros de robótica montados com kits enviados por esta escola de São José dos Campos. Cada escola selecionou e montou a sua equipe. Essa equipe está desenvolvendo alguma coisa que faça sentido para a sua comunidade. No caso, a gente focou em energias sustentáveis. Então nós estamos falando de eólica, de solar. Eu acho que é um ganha-ganha, sabe? Onde todo mundo sai vencendo disso. Muito legal tantas pessoas que vivem para enfrentar desafios, enfrentar o maior desafio do nosso país, que é a educação. Por esse fato de ter 25 anos participando do Rally Paris-Daká, 16 anos participando do Rally dos Sertões, eles me convidaram para ser um piloto embaixador de um dos carros de competição. Agora, André leva pelas estradas a possibilidade de melhorar uma realidade que não tinha muito como ajudar durante as competições. Enquanto competidor, a gente ver como fosse um filme as coisas passando quando a gente parava nos acampamentos a gente via a sociedade que estava ali é uma coisa assim que comove a gente, né? Acelerar um projeto desses já é uma espécie de vitória. A gente pediu ajuda e ninguém negou, Eu estou muito feliz. Renato também já deixou a competição para trás e agora faz o percurso do rali com turistas que querem desbravar o Brasil. Outra forma de deixar algo mais pelo caminho. Às vezes as próprias pessoas dos lugares não imaginam o potencial que tem o lugar. Então, eu acho que isso é um dos nossos legados, transformar o local onde o Raleigh está passando num local hoje que pode ser visitado durante o ano inteiro. E cada um que volta dessa experiência passa a ser um, um difusor desse Brasil maravilhoso. No próximo bloco, médicos seguem os pilotos, levando saúde de graça às cidades no caminho do Rally. A gente volta já. Há 10 anos, o Rally dos Sertões ganhou a companhia e a colaboração de duas mulheres. Adriana e Sabine. Casadas, elas criaram juntas uma forma de atender gratuitamente populações pobres desse Brasil afora. Serviço médico de qualidade e com muita alegria. Ninguém fica muito feliz de ir no médico. Não é uma coisa que você fala, nossa, que legal, hoje eu vou acordar e vou no médico. Mas deveria ser, porque a gente deveria inclusive ir para cuidar da saúde e é ressignificar essa experiência de cuidar de si, de fazer prevenção. Saúde é alegria do corpo e alegria é saúde da alma. Então nunca fez sentido para a gente olhar a saúde só do ponto de vista médico. Surgiu, então, a instituição SAS, sigla de Saúde e Alegria nos Sertões. As fotos mostram a disposição para divertir os pacientes. Naquele primeiro rali, eram oito pessoas. Hoje são 60. Esse número dobra, se contar todos os colaboradores, inclusive outros médicos que fazem teleatendimento. Chegou a tomar antibiótico, não? Não, ainda não tomei nenhum antibiótico. Já está em contato, por exemplo, dois, três meses antes com a Secretaria de Saúde para avisar que a gente vai. Para que a gente absorva os pacientes que estão na fila do SUS. Ginecologia, oftalmologia, nutrição, pediatria, dentista e por aí vai. Os consultórios seguem em carretas e os números são superlativos. Mais de 290 mil pessoas já foram beneficiadas. Mais de 500 cirurgias, 3.250 óculos doados. 25% das crianças que abandonam a escola é porque não enxergam e nem sabem disso. Elas não conseguem aprender. Em Cabo Grande mesmo, a gente atendeu uma aldeia urbana por conta da carência que a população indígena fica mesmo tendo numa capital. Na língua terena, a música significa somos todos irmãos. Nas mãos delicadas, as sementes de árvores nativas, aos poucos vão dando forma aos adornos. Os rostos pintados demonstram o orgulho das suas raízes. As mulheres trouxeram um pouco da aldeia e da cultura terena para ensinar para essas crianças que já nasceram na cidade. A Thaline é professora, né Thaline? Sim. Me conta aqui, vou sentar um pouquinho. Você aprendeu a fazer esses artesanatos todos? De que forma? Como nasci na aldeia, eu cresci né, vendo é, os artesanatos né, com os meus patrícios e eu sempre tive vontade de aprender. Então, eu só fui aprimorando com o tempo, fui fazendo, a gente vai inventando, né? As meninas aprendem a criar colares, brincos, pulseiras. A Dalva, que começou tudo isso, a instituição, fica ao lado da casa dela e ainda está em obras. Cada tijolo foi comprado com a ajuda de doações. Nós temos a oficina que contribui com a renda familiar. Eu estou vendo essas compotas aí. Foi da oficina que nós tivemos aqui e são os legumes que podem ficar guardados, né? Que nem, não é sempre que, que a gente tem o dinheiro para comprar. Em Campo Grande, existem hoje 11 aldeias urbanas de indígenas que deixaram as suas terras. São mais de 10 mil vivendo na cidade. A placa é escrita em Terena e traduzida para o português revela a integração de saberes e do modo de vida dos indígenas com os moradores da cidade. As aldeias urbanas aqui em Campo Grande são bairros espalhados pela cidade. Essa é uma. Nessas casas moram muitas famílias, a maioria da etnia terena. E muitos vieram das aldeias para cá em busca de oportunidades. Dona Bernardina mora a algumas quadras do Campinho, onde três anos atrás foram montadas as tendas de atendimento da equipe de saúde que acompanha os ralios. Na época, aos 74 anos, foi a primeira vez que ela fez uma consulta com o um ginecologista. Perdeu o medo, assim. perdeu, perdeu, aí medo. agora ela faz todo ano, tem que fazer esses exames. Mas foi o dermatologista do grupo de voluntários do Rally que conseguiu curar uma ferida na perna que fazia a dona Bernardina sofrer há mais de 20 anos. A família percorreu hospitais e postos de saúde em busca de tratamento, mas o problema de pele persistia. Ela não deixou de usar a pomada e o óleo de girassol que o médico receitou três anos atrás. Onde tinha branco era ferida? Aham. É... Virando couro de onça, virando couro de onça mesmo. Olha, achei a Juma, achei a Juma de verdade. Hein? Juma Marroa. A gente na verdade não faz nada mais do que obrigação, Eu costumo dizer que a gente não pode desperdiçar o privilégio de poder ajudar alguém. Né? Nessa vida a gente ajuda, a gente é ajudado e quando a gente está na posição de ajudar é um, é um grande privilégio. E o que essas bravas mulheres estão preparando para o rali que começa amanhã? A gente vai cruzar o Brasil, literalmente. A gente vai sair de Foz e chegar em Salinópolis. A gente selecionou algumas cidades do trajeto, mas acho que vai ser um rali assim, de muita superação, cansativo e, ao mesmo tempo, um marco muito especial. Há três anos... Essas estradas de terra fértil são Rota do Rally dos Sertões. Costa Rica é a capital do algodão em Mato Grosso do Sul. Um vai e vem de máquinas pelo Campo Pintado de Branco. Nessa fazenda, uma das maiores da região, a previsão este ano é colher 10% a mais que em 2021 o uso, o manejo durante os anos de conservação fizeram que, com que a fertilidade evoluísse e alcançasse esse patamar de produtividade. Agora a gente vai pegar uma carona aqui na colheitadeira, bora lá! Quem conduz é o João Vitor. De dentro da cabine, ele viu a poeira subir. Está no dia normal de trabalho e foi uma sensação de adrenalina, né? A gente ficou todo animado vendo aquele, aquelas máquinas passando, né? Alta velocidade, poeira comendo de um de alta. Costa Rica também abriga refúgios naturais. O Parque Estadual Nascentes do Rio Taquari fica numa área de transição do Cerrado para o Pantanal. Aqui tem uma rica diversidade de plantas e animais silvestres. Além disso, essas trilhas nos levam a mirantes como este. Do alto, a gente se encanta com os paredões de rocha que formam um conjunto de seis grandes cânions. A região é procurada por quem gosta de esportes de aventura. A turma da bike sempre vem treinar aqui. Em 2019, o Rally passou por Costa Rica. É, foi uma grande expectativa e realmente deu um público muito legal, deu uma visibilidade muito grande para o município. Aí, infelizmente, veio o período pandêmico, nós tivemos que fechar os nossos passeios turísticos e agora nós estamos nessa retomada e novamente com o Rally vindo aí para, com certeza, dar mais um... Um up aos nossos passeios. E que passeios! Olha esse pôr do sol. Benção dos céus e refresco na água santa. A lagoa onde ninguém afunda. Meu pé não chega no fundo, ó. Tô banhando. E a gente vai sentindo a areia batendo, as bolhas, vai fazendo tipo uma massagem nas costas. Ó, oh, sensacional. Uh! A explicação é porque a gente tem um lençol freático muito forte, né? E também algumas rochas que fazem com que todo o corpo que adentre fique inerte nessa lagoa. Quem prefere aventura, tem rapel a 36 metros de altura. Nós encaramos o saltinho. A sensação de estar dentro da cachoeira é incrível. Uh, é, Desci acompanhado do Israel, um baiano que escolheu Costa Rica para viver. Se eu pudesse, desceria o dia inteiro. Umas 10, 100 vezes se pudesse. É uma experiência renovadora. Esse é daqueles lugares que a gente não só contempla a natureza, a gente vem para sentir. É preciso parar, respirar, ouvir os sons, curtir essa brisa, esse vento frio. Essa daqui é a Cachoeira Salto Majestoso. Ela tem 64 metros de altura. E o melhor de tudo é que esse cenário espetacular fica pertinho da cidade, a menos de 3 quilômetros de Costa Rica. Foi aqui que conhecemos a Jade. Ela tem uma relação bem próxima com o Rali. Trabalhou como segurança e, nos bastidores, descobriu uma nova profissão. As pessoas queriam saber um pouco mais da cidade, o que, que a gente tinha... E eu comecei a falar dos nossos pontos turísticos, o que, que a cidade tinha de bom. Aí eu comecei realmente a trabalhar com o turismo. E isso mudou a minha vida, transformou hoje uma pessoa muito mais alegre, muito mais feliz. O trigésimo Rali dos Sertões está chegando. O que será que ele traz para Costa Rica dessa vez? Daqui a pouco, linha de chegada à vista. É Salinópolis, um paraíso do Pará. Praias onde o carro é bem-vindo e a culinária, surpreendente. A gente volta já já. A equipe que conferiu o trajeto do Rally fez o tempo previsto até Salinópolis. 15 dias de dureza, percalço, A recompensa é o ponto de chegada. Quando você vê o mar, também você dá aquela relaxada, né? Você fala, cheguei, né? É uma coisa diferente daquela sensação de alívio, né? Olha, foi uma surpresa incrível. Eu não conheci o norte do país. Então, aqui é o ápice de todo evento. Com certeza. A praia do Atalaia é perfeita para esses aventureiros. Nela, os carros são permitidos e bem-vindos. As muitas bandeirinhas sinalizam por onde ir e vir. E onde estacionar. Junto de cada carro, uma festinha. Só que beber não combina com direção, né? Eu sempre sou a motorista da rodada porque eu não bebo. Detalhe, tem que ficar de olho na tábua das marés, que variam rapidamente. E já causaram muito prejuízo. Atalaia faz parte do balneário do município de Salinópolis, também chamado de Salinas. É parte da Amazônia Atlântica. Ou você achava que esse bioma fantástico só tinha praia de rio? A temperatura é agradável. E depois de um banho de mar. Os visitantes tiram o sal do corpo nessa lagoa escura por causa das raízes da vegetação do entorno. Água doce, da chuva. Foi nessas praias que o seu Casimiro descobriu que tinha vocação para comerciante. No começo, eram ele e um isopor. Isoporzinho, vendendo a minha mercadoria. E aí eu fui crescendo, graças a Deus, Deus foi me ajudando. De lá pra cá se passaram quase 40 anos. Hoje ele tem um restaurante concorrido a beira-mar. Aqui em Salinópolis, o Rally dos Sertões tem dois circuitos. O das pistas, é claro, e também o gastronômico. 25 restaurantes da cidade prepararam receitas especiais em homenagem à competição. E uma delas, quem vai mostrar pra gente, é o Zé Carlos, que é filho do seu Casimiro. Zé, qual é a receita que você vai preparar aqui? meu irmão a gente, a gente... criou o um prato bem característico do Pará né a gente começou com pavulagem do rali, uhum. petutini com molho de, de marisco inclusive os mariscos são produzidos na nossa região Eu fiz a pavulagem é fazer uma farra uma, uma brincadeira, farra, boa, uma brincadeira né? boa né uma uma introdução com as pessoas dentro de um, de uma gastronomia completamente rica que é a gastronomia do Pará Olha o tamanho do prato que ele preparou para gente, isso aqui todo mundo aqui da, da nossa equipe vai comer. Qual a nota? Minha na Maria Braga. É. É Solta os cachorros! Sensacional, parabéns. É. Obrigado, mano, obrigado. A pesca por aqui é artesanal. Os pequenos barcos trazem peixes fresquinhos. Na Praia do Espadarte, se o freguês quiser, eles já chegam limpos. O município não tem indústrias, o comércio não é forte. A principal fonte de renda é mesmo o turismo, como as aventuras nas dunas. Você passa um dia de lazer diferente, saindo daquele cotidiano praia e curtição à noite, etc. Tem carimbó, Tem a revoada dos guarais sobre os manguezais. Um ecossistema tão rico, berçário de várias espécies. A alimentação dos pássaros aflora. E nessa mesma região, descobrimos algo bem curioso. Imagina que você está andando por essa praia linda, quase deserta. De repente, olha para o outro lado e descobre que a força das marés produziu esculturas de vários formatos aqui nessa rocha. Olha só a beleza desses contornos. Impressionante! Não à toa, esse lugar foi batizado de Praia do Pilão. Essas ondas, elas vão batendo, né, nas pedras e aí, por isso que é pilão, por causa desse desse barulho que é igual ao pilão, e aí elas vão fazendo essas formações nas pedras. A cada ano, Salinópolis recebe mais visitantes. Como preservar tanta riqueza? O turismo e o meio ambiente, eles podem caminhar junto, né? Vamos respeitar, limpar e tratar bem da natureza, para que mais tarde nossos filhos e nossos netos venham desfrutar dessa maravilha que nós temos ainda aqui. O Globo Repórter do Rally dos Sertões fica por aqui. Os pilotos já estão esquentando os motores para a largada. Então, boa sorte para todo mundo. Vem aí a série Equalizer. Para rever esse programa, é só acessar o Globoplay. Uma ótima noite para você e até a próxima sexta.